Teve uma votação na Câmara de Vereadores de São José na última quinta-feira que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores. Um projeto de lei do vereador Thomas. Aqui é o quê? Uma moção de repúdio aos vereadores de São José dos Campos que votaram a revogação de projetos de leis que atacam a categoria metalúrgica. Então essa é a moção que nós vamos votar aqui com vocês. Os companheiros e companheiras favoráveis à aprovação a essa moção de repúdio aos vereadores, por favor, levante o crachá. Pode abaixar. Contrários, abstenção, aprovado por unanimidade.